Eu sei que eu já não posto vídeo há muito tempo. O meu nome já nem é Dark Frame, o meu nome é Xirir. Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é Sejam muito bem-vindos a mais um. Eu não aguento mais. Pois eu vou fazer. Pois eu vou fazer. Cala a boca! Au, au, au, au. Miguel Monteiro está chateado, Miguel Monteiro está triste. É só um trecho de uma novela. O Miguel Monteiro. Uma vez eu fiz uma espada de terra. Segunda eu... mole. Espada de terra não dá. Lele. Como é que eu vou fazer um vídeo com tudo? Não sabe fazer um vídeo com tudo? Não sabe fazer um vídeo com tudo? Não sabe fazer um. Vídeo com tudo Chega! Você tem que falar a verdade. Por então eu vou que você falar quiser. a verdade eu vou fazer a verdade. Você. I'm Filme do Pelé. Graves, você vai calar a boca ou não? Não! What is love? Don't help don't help por que comem os pregos? Pra ver quantos idiotas perguntam isso. Então, por que põe? O seu patrocinador põe os pregos na boca e depois engole eles. Olha, isso é uma boa mentira! Mas é verdade. Olha, mostre pra ele. Como pode, né? Agora eu vou fazer outra coisa, se acha. Eu não te bato mais, porque eu... Pará, pará, pará. I'm Não tem luz no cortiço, senhor barriga. E justamente agora que eu tava seco pra ver o jogo. Jo ah, é, eu também queria ver o jogo. Jo. Vem vem, venha ver, vem. Solte meu! Eu tava aqui lendo os comentários do vídeo de ontem, eu me deparei com o me deparei com este daqui. Te agarro pela cabeça! <risos>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 Não se deve bater nas mulheres? Mas... mas eu não Me. Me. Me. Me. Não! Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. I can't wait to get my hands on you. Sim, cara, honestamente, mano, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Vai dar minha hora de...